E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo uh, Apresentando a vocês aqui um, um novo corte de cabelo Um corte de cabelo gamer, cara Onde você deixa aqui os seus cabelos do lado Bem baixinhos, entendeu? Aí você consegue ter uma aerodinâmica diferente, entendeu? Aqui os cabelos da frente Você deixa um pouquinho grandes isso aqui te proporciona você conseguir saber a direção do vento né? Cadeira Gamer Extrema qualidade, o que vai nos dar mais skill aí, né? Mais conforto na hora de Fazer as plays O melhor de tudo agora, cara, aí. É, deixa eu puxar aqui Ar-condicionado Extrema qualidade, né? Mundial Se não é ar-condicionado local já é bom, cara. Imagina um mundial. Muito que pariu. Muito top. Ah, vamos lá ligar aqui nossa placa refrigerada do notebook, senão dá para fritar um ovo nele, né? E um de ouvido gamer. Putz, da hora pra caralho. Mouse gamer também, né? Ó, delícia. Vamos aqui trocar para o overlay do do jogo. Chegamos aqui no nosso Ralphs. Eu acho que foi esse o save, né? Vamos relembrar aqui o que, que a gente fez no último episódio. A gente matou o Zé Patola. As lá que ficava lá batendo em tudo. E agora a gente tá nessa sala aqui com o nosso amigo Guardinha. Tudo ferrado aí. Esperando salvar ele. Pegamos esse oitão, né? Top! Então a gente tá acabando. Pé de cabra. Pistol. Oitão. M16. 12 semi-automática. Granadas. E minas. A gente tá nesse naipe aí, cara. A gente tem que derrotar aquele malucão ali, ó. Não sei como é que eu vou fazer pra derrotar ele. Eu acho que na bala não vai. Acho que na bala não vai. E ali tá o trem de fuga, cara, que a gente tem que conectar ali. Enfim, eu não faço ideia de como a gente vai fazer isso. Vamos descobrir aqui agora. Talvez eu tenha que descer. Pare. Eu gosto de tomar dano, velho. Não! Não! Conseguimos a granada do M16. Temos duas, ó. Só não vou usar aqui agora para não subir as coisas. Conseguimos granada de 1,16. Muito monstro, não. Né? Que é isso? O bicho bruto. Aqui não tem como a gente passar. Vamos esperar a vida até os... ...99, tá bom? Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui, bicho. Esses... Que isso, mano? Explodiu alguma parada aqui. Não sei se vocês perceberam a técnica aqui, ó. Esse aqui se chama Scrafe, ó. Da cara, atira, volta. Atira, volta. Atira, volta. Atira, volta. Técnica monstra pra você utilizar no Half-Life. Da hora, hein? Por que, é que tem outra aqui? Caralho. Não diga pra mim que eu tenho que cair nessa merda. Que merda é essa, gente? Pegaram o soldado, velho. Olha, ele tá aqui. Cacete! Tá rolando nada sinistra aqui. Caralho, mano! Olha os precos caindo na nossa cabeça aqui. 2016, né? M16? Ai, meu Deus. Fire in the hole. Opa! Aqui tá Caralho, mano. Explodiu a parada aqui do meu... Nossa senhora. Pô, consegui dardo de besta, cara. Então a gente tá perto de conseguir a besta, hein? Essa armadura aqui tá meio... ...zoada. Aqui nada não. Vou dar uma aqui na vida. Ela vai dar um, um gás. Olha, a gente tá com bastante granada agora. Filho da puta. Cara, tu não morreu na explosão Tem como descer Tem as paradas ali embaixo também Não tem? Ó Isso aqui a gente já não Já não dá pra catar louco, cara Vocês estão nascendo de tudo que eu lado Vocês viram que eu acabei de usar a granada do M16? Eu não vi a descrição dela, mas... Não teve muito alcance, não, porque eu tava de lado e não morreu. Desgraça. A cidade é muito alta do das teclas, ai meu ovo, pra que, é que eu fui bater naquilo, mano? recuperada, né? Cara, essas minas aí tá vindo de, de de um monte pra gente. Tem coisa lá atrás também pra gente acessar. Será que dá pra eu conseguir pular ali, cara? Não dá. Pior que talvez deva. Mas eu acho que é só eu ir pro outro lado. Foda-se. Vai parar de nascer. GG. Bora ver o que tem que agora. Hum. Muita ação nessa merda, hein? Como é que eu vou? Ai, meu coração. Ainda bem que a gente não perdeu nenhum HP. Tem água aí? Ah, não grite, rapaz. Vite aí. custo desses bichos nojentos. Isso aí, ó. muito fique parado, tá? Se você ficar parado, você toma a pancada dele. E outra coisa. Pode, se tiver várias, eles vão se amontoar em cima de você. Não é uma coisa boa. Uma pessoa só em cima de você já é, de bo já é bom. Não precisa de mais do que uma. só sabe como é que essa pistola é boa, cara? Longa distância. Cara, tem barulho de monstro aqui, Não tem? Que eu posso passar de boa? Eu acho que dá pra passar de boa. É então, que deu, hein? Hum... Unidade de poder 2 online, unidade de poder 1 um, offline. Vamos tentar descer mais e... um pouco. Lembrando que ainda tinha aquele buraco lá em cima, né? É essa? Vocês viram? Essas paradinhas aqui, ó. Será que isso aqui me dá problema? Acho que não, né? Tá de boa. Dá ah, não, se desse problema já. Já teria dado já. Será que vamos ter que descer nessa merda aqui? Agora não tá? Então vamos subir e ver o que, que vai acontecer. Eu nem sei pra que, que a gente precisaria ligar esse gerador, tá? Tem soldado por aqui. Que dá trabalho, não dá? Tivesse jogado uma granada também What the fuck? Tá com E foda que só a armadura acaba E a armadura é o mais chato de conseguir Tem aquelas partes ali de baixo não tem? Aqui ainda não... Não tá fazendo diferença. Olha, o oitão, ele tá inteiro ainda. Bora ver, talvez seja aqui, né? Onde a gente deveria ter ido desde o começo. Não é? De que é pra gente ir cara. Poxa mano Sem assim armadura é osso Agora eu fiquei meio perdido meu. Meio não Total perdido Gerador de poder Gerador de poder Gerador de energia. Power generation. Aí tudo tá me levando pra cá de novo. Não lembro se tem alguma coisa aqui é atrás. Gerador de energia. Provavelmente é pro.. Agora ele tá funcionando lá, não é? O trem. Bora ver. Eu não acredito que seja só isso. Se for só isso, é uma coisa muito boa, cara. A gente só teve que ligar um germal um geradorzinho. meu bom. Você tá vivo ainda? Tá. Eu nunca vou conseguir. É melhor continuar sem mim. Sério, mano? Poxa, que pixa. Eu vou deixar você vivo. Eu não vou ter coragem de tirar em você. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer ali agora, né? Só ver o que, é que a gente vai conseguir fazer É aqui? É aqui Ali tem alguma coisa inflamável, não tem? Bom Eu ia falar que tá seguro Eu sair, mas não tá Olha os foguinhos vindo Que doideira foguinho Pô, é, mano, deixa Ai eu... Aí, brother, você não vai... Você não vai me deixar passar, cara? Ah, você não vai é essas coisas, não, hein? Mas eu já tô vendo que a gente não vai conseguir detonar ele. Caralho, o que que tá pegando aqui, mano? Eu tenho que fazer o quê? Olha aí, esse bicho não. Desgraça. Puta que pariu. Olha isso. Voltando pra cá. Ah não, jogo. ó oh, é. ó oh, é, jogo. Aí tá de né? Guys, vou fazer o seguinte. Eu vou cortar. Na hora que a gente chegar lá na parte de cima, a gente volta. Beleza pessoal, chegamos aqui no guardinha, então a gente já vai salvar o jogo né, melhor do que perder, caso a gente morra. Eu, eu, eu nunca vou conseguir. Eu melhor Mas eu, eu sei que isso aqui tá errado cara, não, não, não vai dar pra gente passar com, com um veículo até ali, não vai dar. Não dá, ó Não dá pra passar Será que tem alguma coisa aqui atrás? Não, não tem Aqui atrás não tem Pode ser que tenha do outro lado Vamos ver se há alguma coisa ali Tá correndo antes do bicho me pegar alta voltagem em HP. Ah, maluco aqui, ó. Ai, meu Deus! Vocês ah! viram isso? Eu nunca vou conseguir. É melhor continuar sem mim doideira mano. Ô, oh, joguinho um Como que eu vou fazer pra descer? E passar em paz. Olha que burrice, tá vendo, gente? Puta que pariu. Aqui a gente consegue passar tranquilo. Deixa eu salvar essa parada aqui cara. Nada, nada, Aqui é o seguinte, ó. Nós vamos correr. Como que nós vamos passar por esse maluco aqui agora? Ai, meu Deus! Ai! Corre, corre, corre, corre. Consegui, cara. Eu acho que a gente tem que Dibrar ele mesmo Não vai dar pra, pra vencer ele assim. Olha o bichão aí ó. Oh, desgraça Lá ele Lá ele, meu bom Porra, como é que eu vou sair daqui? Caralho, velho. Vai ficar aí mesmo de. Logo galinha choca, -me. O bom, deixa eu sair, velho. Na moral, vai, vai, vai, vai. Ah, oh, desgraça. Puta que pariu, mano. Eu nunca vou conseguir. É melhor continuar sem mim. Será que a gente vai ter que mandar esse cara para jogar pro Vasco? Eu acho que a gente vai ter que mandar ele jogar no Vasco, tá? Vamos lá, aquele, aquele belo cortezinho de novo. Vamos ter que religar a energia novamente. Beleza, pessoal. Chegamos aqui, ó. Religamos a energia. Estamos lindo. Perdemos vida, fomos lá atrás. Recuperamos um pouco da vida. Agora vamos salvar novamente. E eu não sei o que que eu vou fazer pra acabar com esse maluco. Na moral. Eu não sei o que que eu vou fazer, cara. Olha isso! Nada dá certo, cara, ó. Ah, não. Polícia. e o polícia também. As nossas armas mais poderosas, cara. Não faz efeito, faz efeito mesmo, cara, ó. Ai, GG. GG, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, aí, aí. aí, ó. Ah, não. Que granada fraca. Toma isso aí, velho. GG. GG, cara. Derrotamos o bicho que eu nem sei que nome que eu dou com essa desgraça aí. Seu polícia, vamos. Vamos, cara. Cara, aí você vai ficar aí mesmo? Adeus. Eu tenho que descer. Eu vou embora. Ah, não. Ah, não. Não. Ih, quebrou. Eu ia falar, porra, isso tudo pra chegar. Tá numa parede, cara. Você vem comigo? Você não vai esperando por você. Um falou pra te dizer uma coisa. Você tem que atravessar as linhas de trens antigas até chegar num tipo de foguete de satélite. Eu não sei onde é exatamente porque o velho estava tão preocupado em sair daqui com vida que nem me contou. Mas o mais importante é que os militares abortaram o lançamento. Então, quando encontrar o foguete, você terá que ir até a sala de controle e lançá-lo por conta própria. Ele falou algo sobre uma equipe Lambda tá precisando desse satélite em órbita pra limpar essa bagunça. Caralho, vou ter que botar um foguete pra voar, cara. Não é nem do Elon Musk? Se fosse do Elon Musk, voar sozinho. Ok, te dou cobertura. Você vai me dar cobertura mesmo? Olha aí. Dá um cuidado aqui. Olha o chupador aí. Vai, então. Você tá louco pra me dar uma chupada. Bora lá. Você não vem, polícia. Bora, porra. Vai ficar aí fazendo o que? Baixado agora não consigo levantar? Eu levantei. Ih. E... O que, que tá rolando aqui, caras? Caralho, que jogo louco! Jogo bizarro do caralho. Porra é essa, mano. Olha lá. Ele vai me dar gritinho de vocês Será que vamos virar aqui? Eu acho que eu não preciso ficar matando esses né? Nossa, mano Parece que tudo vai desabar aqui A qualquer momento Tá rolando. Alguma coisa ali, não tem? Tá como parece ser um botão. Ah, o local que Que diabo é isso? Será que agora já dá pra gente passar ali? De onde que eu vim mesmo? Não pode subir no trilho Tem que tomar cuidado Bora voltar aqui E aqui gente Estou realmente curioso agora Agora que eu sei que dá para ir em vários locais É, é a exploração, tá? Eu gosto de explorar essa merda. Não era pra tu pegar essa vida, não, meu bom. Não tem nada de interessante aqui. Opa! Olha só. Não abandona a gente, ó. Estão loucos querendo chupar nós. Que bichinho. Cheio de BO, hein? Cheios de BO Porra, vamos Matar um aqui Só pra não perder o costume Pelo amor de Deus, deixa eu subir Ai Desgraceira, bicho Bora lá Acho que agora vai dar certo Será que vai pra onde isso aqui? Cuidado, Blessed Dungeon. Oh! Quem tá atirando em mim? Sabemos que tem um foguete aqui. É o foguete que a gente precisa ligar. Não, tenho, não teria outro. De onde você saiu? Já mamu? Já mamu. Isso é tá só água, né? É só água. Eita. Tem que... Tem que ter skill. Ter curso pra subir na. Numa uma porra de uma porta Explosivo deve ser controle remoto Ah, não fala pra mim que eu vim aqui à tua. Só pra pegar um explosivozinho novo. É o que parece, né? É o que parece, vim é uma tua. nada eu não vou comentar nada e nem você comente nada aí e é a tentativa de zerar o jogo do jeito mais difícil possível tá se tem uma ponte a gente não atravessa ela a gente faz uma <risos> ai pai pare Lá, meu rei. Eu ia tentar ir ali para ver o que tem, mas não, mano. sem condições, sem condições, sem condições sem condições O que que tem nesse local? Caro granada também! Perada. Perda de sangue detectada! Tá ah, caro granada também! Puta que pariu! Lazarentos! Tá com a mãe também, porra! Tá com a mãe que eu gosto! Ai, não, meu rei. Como é que eu vou viver com 3 de vida? Puta que pariu. É o seguinte, vamos evitar aqui complicação. Salvando o jogo. Jogo salvo. j yeah, yeah. tá os alienígenas mortos e tá os soldados mortos deixa eu ver o que tem aqui em cima ai ah, armadura 75% de show de bom Eu vi uma alavanca ali na parede, tá? Relaxa que eu vi uma alavanca ali na parede. Me trouxe pro mesmo lugar. Caralho, será que dá pra usar isso aqui? Ó que doideira, dá, pô. Ah, entendi então. Aguenta aí. Aguente aí. Ah, vai tomar. Não, deixa ver. Boa, mano. Peguei sem necessidade. Ah! Né? Jogo que não dá um sossego. Hum. Que armazém bosta é isso? Olha oh, os aliens ali Esse alien até que é de boa Ele pode ter um ataque forte Mas é lento esse jogo tá sinistro demais GG pra onde que eu tô indo? É outro mapa aqui porra foi aqui que eu vim, não foi? aí, tá foi aqui que eu vim Olha. e agora, gente, para onde eu vou? Eu estou perdido total nesse jogo. OK, essa área que eu ainda não vi. Bata eles aí. Ah! Médico! Deixa eles lá, se assim, comendo. Depois eu pego quem ganhar. Ih, saudade ganhou. HP, né? Hum, Ação tá necessário assim. Guardinha! Nego, não vou nem chamar você. <risos> Peguei mais um! Boa! É, podemos ter uma chance melhor se nos juntarmos. Ok, eu vou esperar por aqui e ajudar quem aparecer. Não, eu não, não vou chamar você comigo não, senão você vai só morrer, uma caramba, coisa cara. coisa morreu por aqui. Sério, tá fedendo? Não dá pra sentir. Tá vindo soldados, fique aí, tá? Tente buscar a cobertura. Se abrigue e não próprio tiro com eles. Você é bom, mas você tá só com a pistola, cara. Ele está com até a mãe, filho. Desgraça, mano oh. tomar no cu, véi. A mata mal feita, hein E não é mal feita ainda não, peraí Eu acho que já deu, né um carinha aqui nossa eu ouvi o barulho dele plano surrender freeman never never surrender meu my friend never surrender cada 35% beleza I never surrender, my friend. Baby. Cadê? Mama aí, meu bom. Você mamou. Hum. Essa porta aqui tá. agora como é, que eu... como é que eu vou fazer aqui e não tem nada para eu ligar por aqui olha estados unidos hum, nine lembra nasa só que lógico diferente né Cuidado aqui, né? Ai, não. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. pé. Caralho. Ai. Abaixado, eu tô safe. Abaixado, eu tô safe. You are dead, Freeman. Não, meu friend, minha live aí alive. I am you survive. Vamos sobreviver, cara. Não adianta você fazer shame. Né? Comparação, seus soldados estão muito mortos, não estão? Estão muito mortinhos, meu Ok. Ok. <risos> Que eu preciso ter agilidade aqui, cara. Eu preciso de agilidade aqui. Senão eu vou mamar. Eu tenho que pariu, meu amigo. Como que eu vou? Será que a merda era aquela, gente? Será que era um robô? Será que era um soldado? Cara, pior que era um robô, não era? Sacanagem. aqui a jornada mano não tem não tem como fazer esse jogo sem morrer sem você sem você conhecer ele tá não tem como você não morrer sem conhecer eu acho que até conhecendo sistema médico automático ativado. até você conhecendo é embaçado Cara. morre aí, come bala de oitão vamos lá, espera carrega todas as armas dá pra gente ir por aqui até será que é recomendado dar uma espiada ali no que tem? Olha oh, como é que eu tô mano, eu tô tudo fodido 32 de HP, cara. Eu não consegui trocar rápido com uma arma boa. Consegui só trocar pra pistolinha. Armadura. Já vai ajudar, né? Já vai ajudar um pouquinho. Não vai ser lá aquelas coisas maravilhosas. Mas vai ajudar. Então a gente vai pra aquele vai para aquele danadinho ali agora. Não aguente aí, peraí. Eu quero dar uma checada aqui ainda. Ora sabia, tá tudo esgotado. Será que eu acho algum suprimento aqui nessas caixinhas? Acho que não. Hein? Só lá atrás agora. 30 de HP. Vai que dá, vai que dá. Trenzinho aqui, tá sendo Porra Não é que tá sendo difícil, tá sendo complicado A gente só morreu um milhão de vezes HP ali Cara, a gente vai chegar aqui de boa Chegamos aqui de boa Ai não não não não não não não não! não, não. Condições vitais crítica. Porra, meu irmão! médica. Aí isso quebra nós. Ai não! Oh! Do nada o negócio tá limpo. Aí aparece essas porra. Puta que pariu! Do nada! Aí vem uns cristãos falar pra mim que nada vem do nada. É porque eu nunca jogou essa merda desse jogo. Cadê? Cadê o cara usou pro Lazarento que não aparece agora? Puta. Ah, desgraçado Desgraçado Para com essa porra aí de jo... Caramba Taca a granada não, véi Puta que pariu Olha isso Vocês estão Perindo vocês mesmo Toma aí também, vai. Eu sei que tá com a granada também. que da mãe. Vamos outra aqui. Caralho, meu. Tá vindo granada de onde aí? Toma aí, ó. Acho que agora foi, né? GG GG, finalmente É, tá safe, tá safe, tá safe Na verdade, recuperar o centro. Depois a gente vai dar uma luteado. Bicha é bruto mesmo, mano. Olha. E essa porra aí não dá nem pra ter uma muniçãozinha melhor. Sei lá, alguma coisa melhorzinha. Em vista do trabalho que dá pra derrotar essas porra. Hum. Bora lá, né? Deixa eu ver quanto tempo faz de vídeo. Gente, é o seguinte Acabamos de derrotar esses caras aqui, ó Já tem mais de uma hora que eu tô gravando essa porra Por hoje chega, né? Então, o que, que a gente fez hoje? A gente derrotou o maluco dos do trilhos do trem Aquele robôzão lá, sinistro Biobroid, bio sei lá Parecia que ele tava num bioprase aquela merda Tanto que a gente desceu granada nele E o bicho explodiu Aquilo ele podia estar vivo, só que ele era uma bioarma. Alguma coisa misturada vida com tecnologia. Muito louco, né? E aí a gente passou essa jornada aqui nesse trilho lazarento. Matamos duas casamatas desgraçadas dessa daqui. E uma caralhada de guarda, miserável. Os bichos são virados no satanás. Taca a granada. Mano, eu aqui, ó, os guardas ali eu aqui... Granada me tirando vida ainda, cara. Tomar no cu. Não dá, porra. Não dá essa porrinha aqui. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer com isso aqui, cara? Tipo... Beleza, tamo aqui. Tomando bala aqui, ó. Não dá. Eu acho que se eu ficasse aqui, eu ia tomar bala de qualquer jeito. Né? E aquela metraladora ali é, é lazarenta. Poderia ser uma coisa que eu, que eu fiz... Eu poderia, eu poderia ter seguido essa opção, né? De ficar nessa minha tranca. Só que eu preferi ficar mais abrigado aqui e utilizar minhas próprias armas. Eu confio mais nas armas que eu já tenho, que eu já conheço, como é que é. Eu não sei como é que eu abrigo ali. Mas beleza. gameplay aqui tá, porra, sinistra, emocionante. Estamos sendo destroçados a cada segundo. Próximo vídeo a gente vai avançar. Pegar esse carrinho aqui e ver onde é que dá essa merda. A gente já sabe que tem que ligar a porra do foguete lá. Então, é isso aí. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta alguma coisa aí. Tamo junto e valeu, meu brother. Fui.